Se a, a cancela e apaga. Não é isso? Isto vai ser já a entrada do vídeo. Se estivermos a perder, cancela. <risos> <risos> touch me over here, touch me touch me over here. O que é que eu compro? Primeiro isso. Não sei. Eu acho que a ideia dele é, ele acha que o Jarvan começa a red e então vai fazer o red e a babá o Aziz. Assim. Mas posso estar enganado. Mas o Jarvan não começa a red. Olha ali, eles estão todos ali. Ah, pois estão! Ele vai e vai fazer o... P... Não é, é que eles vindo nos a fluxarem, a comerem, depois terem um smite <risos> para o Red e fugirem. Touch over here, touch me, touch me over here. Sabes que é que se parece com o O Hercules do Dragon Ball. Ya. Ya, ya, Ai! Ai, que é que eu veio! Tens <risos> é, é, é. é o W para é fugir? Ah quer dizer, não, não sei se tem. O gajo deu-me tipo um crítico, mas um super crítico, um crítico. Olha <risos> o Nunu, olha o Nunu, Nuno, olha o Nuno. Oh, Nuno, anda cá! Okay. A gente mata este pão de lei! Meta! <risos> okay, e agora é. vamos morrer é. com os dinheiros! O é para deve estar a aparecer aqui. Está Estás bem da vida? Ah, não sei se eles fazem dive tô. Isso Nunu, acampa top. Ai, Caga bote, eles são bons. É só um trash driven. Nothing bad can happen. O time aí tem 50 segundos. Então depois manda logo para aqui. Só 50, 50 segundos. Legal. Ah, eu percebi 15 segundos. Está <risos> Ah, tá, tá daqui a 50. Só tem, isto só tem tipo 1 um minuto e 20 segundos. Só daqui Ai, a 50, é 50. só tem assim que sair. Manda para aqui. Éeeeeh, oh, maluco, <risos> tu estás a dar mãe. Máquina! Máquina! Opa, yeah, o que Opa, oh, o grupo, é o que é o O que é o Dá -me, dá -me, por causa da, dá mais jeito para limpar o wave e para fazer trades. Já aqui. slain an enemy. An enemy has been slain. Vocês têm um jarvan atrás de você. Hum. Eeeeh! Ah, Tau! Ai, o David acertou o ulti! O gajo estava sozinho! Era muito à dive! Ah, <risos> pá! Pois não sei! Aqui é está é impressionante, mas é? Um este GMB dá tão alto que é nesta Ai que assim, my ai muito bem chegado Muito And that's how it's done, baby! Ah, já temos de começar a fazer teamfights Porque o meu é te dói-me não, não há nada que eu consiga fazer contra o gajo Podes não dizer que o teu ano? te dói E deve ser o Jarvan está aqui! está aqui! Que boiola, meu É, eu vou tentar isso isso não faz-me os azuis, man, what the fuck? Olha, eu aposto que é a linda aqui, ó, oh caserdas Não sei se você me Eu acho que ela vem por trás, é por aqui Ah, eu quero chamar Chupa! Já, yeah, olha aqui. Neves, vais falecer. Não, não vais, certeza? 5€. É agora que eu destruo a torre. O que está a passar aqui? Pessoal, oh. estou a ir, David, estou a ir, estou a ir, estou a ir. Estou a ir, estou a ir. Já, por favor. Eles também estão a ir! Ah, ah. Ah, ah. Mm. Que sorte, meu! Mm. Olha, ai, está aí o Jarvan, está o Jarvan, não estão a ver? Ai, ai, eu juro, não estamos a chegar com a picha! Do lado de fora! Isso! Burro! Domass! Hey. Olha, outro! Um biscoito! Descu... É, não, faz. não fazem nada! Alguém não tem vida nenhuma! Olha, parece. este gajo! Faz... Oh, uma vez! Não vais! Não vais! Tu morres! Andrei. Eu achei! Ai, Ai David! Obrigado, não... <risos> Ai, David! Puta, estou a 62 de vida. Eu não sei como é que sobrevivi àquilo, a minha sorte foi ter ido para o bucho e ela não conseguiu. tenho cuidado um... Ah, acertaste tá é Ah, é. Porra! <risos> ah! <risos> <risos> não, não, Bitch. É <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Olha, ele não, não tem vida nenhuma, ele ele tem o que mais. <risos> Estou a chegar. Eu também estou a ir para fazermos o dragão a seguir. BAM! Então, então! O OMBO COMBO! Então não ia acertar o eu ultime, ganhou não. o dragão! é meu, meu. fogo -me, Oh David! Jogamos para ver isto foi para o level. Eu acertei eu o tinha, meu. Eu tinha acabado de, de, de, de, de chegar. De é de que foi naquele momento que eu cheguei. Leona win. Então eu? Estou tipo. concentrado em, em, em... Pronto, em a perceber o que é que os spells fazem, o que é que tenho de fazer, que ainda não me lembrei de usar o zonio. Yeah, yeah, yeah. Sempre estás a jogar o a champion a pela primeira vez que esqueces é de usar os, os itens. <risos> o que é que se cagou, meu? A sério? Mas <risos> o que é isto, é meu? Um o telemóvel a vibrar. É o telefone a vibrar! Ah! <risos> O NES está ao tipo, what's happening? <laughs> <laughs> o oh, que que, que, que <laughs> nós não conseguimos defender os nossos spawnar todos. Que... Ai agora, good luck my friends! <laughs> <laughs> Já foste. Olha, olha aqui. Eu <laughs> Ah, Merdas, é que tá? <risos> já tá. eu vou tancar, não não tocar ninguém. Tá, tá. Estive a tocar a -o, o tempo todo. Eu um um Quadra! Onde é que está mais? Quem é que falta mais? Bora! É assim, quando a Evelyn vier disparada, que a Zebra, eu vou fazer zonas. E, vou trabalhar. poder rápido. <risos> ah, eu, eu e o Davi também! Puxa eu botei! E o jogo pra porra! Que né? já <risos> Pro, <risos> uh, erro, tá que é né? <Demokraten>